Muito bem, minha gente. Hoje eu tô muito à vontade, hoje eu tô em casa, hoje eu, rece... hoje eu tô recebendo os amigos. Tá aqui, né, o grande Cabrobó, tá aqui Ricardo, Bragato, Baluarte, que faz grandes festas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais aí. Quando eu reuni uma turma de amigos, falei, vou tocar, uma vi... vou tocar uma viola? Eu não sei tocar, mas eu trouxe quem sabe. Eu trouxe um cantor internacional, o cara já tá indo agora para Além fronteiras, fazer e levar o seu trabalho, né? Grande Matheus Robson, mas o teve na feijoada do Rez e fez um show. Não, vamos gravar lá em casa e tomar uma cachaça que você só toma em casa. Não, não é isso? Hoje só vem trabalhar, né? Sou, eu sou, não sou. É trabalhar eu, não, passear. Né? Eu sou um cantor certamente é diferente. Isso aí... Eu... Eu só gosto de, de, de tomar lá dentro de casa, às vezes só brincando num showzinho e tal, assim. assim só né? pra relaxar. Mais uma vez, Ed, né, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade de ter tocado na festa da feijoada, que na verdade faz parte da minha história com o Davis, né? E também está me dando essa oportunidade de estar tá aqui no meio de amigos, né? Gente bacana, isso é muito bom. Opa! E é bom tocar para amigos, porque ali você percebe quais são as músicas mais pedidas. Porque acontece muito isso, ah, toca essa, toca aquela... Aí você fala, pô, essas são as mais pedidas que não podem faltar num show. É meio que um termômetro, né? Verdade. Isso, isso é uma verdade. E a outra verdade é que a gente tem a oportunidade de tocar também as músicas que a gente... é. Sim. Que a gente é apaixonado Porque tem músicas realmente que a gente não pode tocar no show uhum. Não é que não pode, é porque às vezes não encaixa é... Aí pra quebrar às vezes a gente até toca porque alguém pediu E aí a gente faz uma gracinha Porque a gente tem um momento de, de brincadeiras no show né, Show de palco com, com banda público, né? essas coisas assim né? E, e a, às vezes tem aquela pessoa que pede Nós temos um momento que a gente faz aquelas gracinhas que toca mas, na verdade, tem algumas músicas que a gente não toca no show. Uhum. Por exemplo, tem música do Milionário Zé Rico, que na verdade foram... As pessoas que eu me inspirei a, a, pra cantar E que, e que não a, entra né? Não entra no, no é repertório uhum. né? E que a gente gosta de tocar E o bom de, de coisas assim É que a gente faz essas músicas Que a gente gosta de tocar Os modão antigo, né? eu acho que é o que o povão gosta mesmo que, que as pessoas de uma forma geral E principalmente numa reunião de amigos como essa hoje Aqueles modão mais antigo Que fala de amor, que fala de desilusão é. Que aqui só tem malacabado, solteiro é. Entendeu? Que já sofreu por amor é. Ricardo, Ricardo, eu, cara, Bobó, o cara O único que tá na verdade Sabe que tá namorando uma menina de 19 anos? É o nosso câmera Você sabia, Ricardo? Tá namorando uma moça de 19 anos. É o Rômulo <risos> Oliveira. É, é o mais não, só todo. Mas nós que estamos jogados, os modão é bom, né? Pois é, não. E, e na verdade, a, a paixão, aquela, aquela coisa de paixão, aquela coisa, faz parte do sertanejo. Coração sertanejo não funciona se não tiver tido uma, desu, uma desilusão, se não tiver fun, é, é, sofrendo ou que já sofreu. Né? Eu costumo até falar, olha, o cantor sertanejo que nunca levou um chifre. Esse não é cantor sertanejo. É Tem que ter levado, faz parte da história. Agora a gente está falando para 200 cidades e muita gente já conhece o seu trabalho. E muita gente gostaria de te levar para a cidade deles. Telefone de contato, deixe todos os seus contatos, porque às vezes a gente fala, mas você gravou com fulano, é bom, mas eu não tinha um telefone. Então deixa o telefone. Pois é, o telefone é 3016 é, 30 5010... Tá, 30, 16, 50, 10, vai falar com o Ricardo ou com o Luan, ou com a Nath também. Né? Agora, a gente tem o um canal que todos hoje, todas as pessoas têm, que é especial, que é o Facebook. Sim, claro. Né? O Facebook hoje é o um canal especial que você pode deixar sua mensagem lá. Que a gente, o, com certeza o Ricardo vai entrar em contato Nós vamos retornar E aí a gente vai ver o né, tá É Márcio Robert. Márcio Robert Nós temos dois, é, dois perfis no, no, no Facebook Que é o perfil pessoal, que é o meu uhum. né, O pessoal mesmo, que eu é que mexo E tem o profissional E esse profissional a gente não precisa esconder Que nem sempre eu mexo Aí tem o Luan e tem o Ricardo Que, que sempre estão lá atualizando alguma coisa E que se tiver mensagem eles vão retornar Tá certo você vai tocar o quê pra gente? Hoje nós vamos tocar o Trato, não, não, né? Não, espera peraí, você vai tocar Calma. É o, o Trato? O Trato, que é uma música que a gente vai estar tá gravando no, no dia do DVD, o só lembrando, 16 né? 16 de outubro. 16 de outubro, Boate Monalisa, DVD, primeiro DVD da minha carreira, uhum. né? E, né? A gente tinha o plano de gravar Robert Davis, mas infelizmente não deu tempo, né? E agora nós vamos continuar o trabalho. Então curta aí o Trato, Robert Davis, aqui no Top TV. Vamos lá? Acende uma chama. Os olhos mostram tudo. Que se quer falar, te quero pra sempre. Então vamos negociar. Seu coração, a assinatura vai ser nossa união. De papel passado a nossa maneira, amor por uma vida inteira.